meu sangue, seu animal Injeta na tua veia Pra você rimar igual ah!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 Que muba, caralho, sabe é o pro CT, é. até porque rap é meu trabalho é. Eu, não tua hora. eu não me jogo, olha. Sabe que o nome é VACARIO Você que é o energia é. Não tá servindo nem pra ser só um quebra galho ah, ah, ah, Só que agora eu penso pra frente Deve ser porque eu não quebro galho Ou só quebra a mente do meu oponente ah. rima não é ligeira Tá ligado a minha é ligeira Sabe porque eu não quebro galho Pois derrubo e grito madeira ah.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 Sabe por que eu caso seu fim? Só que eu sou o chino Pra matar o Jutsu de madeira Fiz o Jutsu Cupim É, Jutsu Cupim Mas agora eu tô na cautela Você esqueceu que o chino Lida com mosquitos e uma mosca Me ameaça pisar o tu nela Mas não tem problema Você tá ligado que aqui você não soube A conhecidez que eu tenho com chino aqui É batalha da aldeia Você perdeu pro Shinobi Pra mim você é um trouxa Tá ligado meu parceiro é que você fica nas coxas. Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força tá... <risos> <risos> <risos> <tos> te bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz a R.A.P E o pé do da Norte é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer <risos>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 eu não aguento por isso que eu faço show Não tenho flow de Detroit, amigo, eu só tenho flow Não importa a base, não importa o MC Eu sou Kami, Kasi, mato depois, morri Eu rimbo na fase, eu vim te destruir Porque eu não quero o Detroit, meu rap é pra consumir Meu rap é também, mano, é pra consumir Só que calma na minha frente, agora você vai sumir Se só reclamar disso, calma aqui, aqui eu tenho dó Vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor Essa Que eu te ensinei Amassado, oh! tá não sei Se você entendeu, você Sai degolado, fure Do que eu digo, não tá improvisado Chega desde só que ele já ficou saturado Uou, oh! wow, esse é o clima Legal de...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 Mas falou, Rimas Fala aqui.